Boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui no lançamento do livro sobre o Mário Pedrosa, a todos e a todas que estão aqui conosco no auditório da Fundação Perseu Abramo e que nos acompanham pela internet. É uma enorme satisfação para nós apresentar o livro publicado em parceria com o Prínio Martins, da ateliê editorial e a Fundação Pessoa Abram. Alguns meses atrás, Diniz, que é um antigo colaborador nosso, nos procurou da possibilidade da fundação editar esse livro, ajudar a produzi-lo, que de imediato aceitamos como algo muito importante. E a parceria com a Ateliê, com Pri Martins, garante não só uma qualidade extremamente importante na publicação, como merece o autor e merece Mário e, esta noite, convidamos Isabel Loreiro, que é a prefaciadora do livro, Isabel, que é conhecida entre nós também aqui na Fundação Percião Abramo, como nossa colaboradora, e tenho certeza que será alguns momentos muito agradáveis para relembrar o processo de elaboração do livro, a biografia de Mário, o Mário não só conhecido como crítico de arte, mas uma lacuna que tínhamos entre nós de apresentar o Mário como militante político de esquerda. Então eu passo imediatamente para o Daines para contar um pouco dessa história, depois vou passar para a Isabel, fazer os seus comentários sobre o livro, e depois um pequeno debate entre nós que estamos aqui, e para quem queira contribuir através da FPA, no Facebook, no Twitter, ou por e-mail, tvfpa.org.br. Muito obrigado. Dainz. Boa noite. Boa noite a vocês. Boa noite a todos aqui. Primeiro, antes de tudo, eu gostaria de agradecer à Fundação, por ter aceito essa proposta de lançar o livro aqui, e também pelo fato de ter colaborado na edição, juntamente com a editora Atelier. E essa colaboração conjunta permitiu que é, esse livro fosse editado. E é, digamos assim, a, a primeira biografia que a, a, trata do Mário como ser político. Mário Pedrosa, para quem não sabe, é, foi um ele tem uma dupla face, é assim, uma coisa, vamos dizer, esquizoide só que ele sabia conjugar bem as duas coisas, a arte e a política. Na verdade, ele chegou na, na política pela arte. Ele, ele, quando era jovenzinho, frequentava o Teatro Municipal, lá do Rio de Janeiro, ele... É, Gostava muito de música, e conheceu, começou a ler uns livros de um cara chamado Henri barbuço Barbusso. E esse cara, isso em 1919, por aí, publicava também, além de fazer essas biografias de músicos, essas coisas, ele também publicava um, uma revista, que depois virou um jornal, chamada é, Clarté, que era uma revista contra a guerra. Começou com esse caráter de ser contra a guerra, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, e eles eram, enfim, contra criar as condições para uma nova guerra, então, eles, enfim, discutiam a questão do militarismo e outras coisas. Então, foi aí que ele começou a se aproximar da política, porque essa revista, logo, logo ela passou a ter um caráter mais político, mais declaradamente político, e esse essa publicação acabou se aproximando do Partido Comunista francês. E aí, enfim, aí começa a história do Mário com a política. E depois o Mário, enfim, tem uma trajetória, ele começa a militar, entra no Partido Comunista, em 1925, é, rompe com o Partido Comunista em 1929, por, enfim, discordar das, das posições que se tornaram hegemônicas naquele momento, que é, é as de Stalin, e, e ele passou a defender as posições de Trotsky. E aí tem uma longa trajetória que vai até 1940, quando ele se afasta do Trotsky, da Quarta Internacional, e, no exílio, ele fica, está tá no exílio isto, ele volta, em 40 a 45 ele fica fora do Brasil, e aí ele volta e uh, começa a ter uma atuação, primeiro fazendo uma revista, muito, um jornal muito interessante, chamado Vanguarda Socialista, que era um jornal, enfim, que tinha uma... Como o nome diz, ele se dirigia à vanguarda mesmo. Não era um jornal de massas assim, mas é um jornal muito interessante de ser lido. E, enfim, ele depois disso, esse jornal acabou. Ele doou o jornal Partido Socialista. Ah, enfim, ele acaba se afastando do PSB e nesse nesse período que está fazendo, começando a fazer a Vanguarda Socialista, em 45 ele também começa a exercer outra atividade pela qual ele vai ser muito mais conhecido, que é a crítica de arte. Ele já tinha feito algumas coisas nos anos 30, mas, enfim, a militância absorveu ele. Mas, depois de 45 ele passa a ter uma atuação é, muito forte nessa área, e ele vai é, criar mesmo essa cultura de apreciação da arte no Brasil, e e ele vai ter muito destaque, mas ele nunca vai deixar a política de lado. Né? Ele vai sempre fazer este, esta dupla carreira. E, obviamente, ele sempre, jamais perdeu de vista uma coisa que é, que é sempre importante levar em conta do Mário Pedrosa, por mais que as aparências possam dizer o contrário, ele sempre se manteve no caminho do socialismo. Isso é uma coisa que, enfim, desde a adesão dele, é, ele deixou muito claro. Né? E ele tinha também propósitos de... É, é, no começo, ele, ele se deu conta de uma coisa é, que aqui no Brasil, nos anos, nos anos 30, já isto, ele se deu conta de uma coisa, que tem até uma frase engraçada de um professor que ele dizia que o, o comunismo chegou antes do marxismo no Brasil. E ele percebia, enfim, ele foi capaz de perceber esse problema aqui, e ele tinha preocupação, teve sempre preocupação de é, fazer com que as pessoas, é, e a militância, o movimento operário, tivesse uma aproximação maior com o marxismo. Então, nos anos 30, ele vai dirigir, vai propor uma coleção, uma editora aqui de São Paulo chamada Únitas que chama Biblioteca Socialista, em que ele não, ele coloca obviamente ele era militante do trotskista, então tem alguns livros de Trotsky, Lenin essas coisas todas mas também tem livros de gente da social-democracia, né, da social-democracia, é, enfim uma, um, um corpo variado de é, propostas ali, que, no fundo, ele estava preocupado com a situação é, dessa falta de conhecimento, porque sobre o marxismo, especialmente, porque, naquele período, é, as, é, essa prática, a militância, né, fazia com que as pessoas só ó, lessem coisas muito utilitárias, vamos dizer assim. Então, essa é uma preocupação, com ele, e ele vai repetir um pouco isso na vanguarda socialista ali tem vários textos é, inéditos de muitos pensadores marxistas, e ele vai fazer e, e, vai fazer isso, publicar esses textos. E ele jamais se afastou desse caminho, ah, do, do socialismo e do respeito ao marxismo, embora a, a visão dele fosse muito crítica, com respeito à União Soviética, em particular. Inclusive, ele rompeu com Trotsky por conta disso, da, da discussão de caracterização da União Soviética. Mas, enfim, vocês vão ver isso no livro. E depois ele começa a. Enfim, passa um período afastado do Partido Socialista, tudo. E aí acontece, em 1964, ele vai ter um período curto de militância. É, e depois ele vai se exilar no Chile. No Chile, obviamente, por conta dessa nova, desse novo exílio dele, ele vai ter, enfim, condições de... Ele vai exercer primordialmente lá é, organizar aquele Museu da Solidariedade do Chile. ele foi Era uma ideia dele, o Allende pediu para ele fazer isto, e ele conseguiu, mas, enfim, aí aconteceu o golpe, e teve que ir embora para o exílio. E, enfim, já no final da vida, quando ele volta é, ao Brasil do exílio, em 79, ele vai é, aderir com entusiasmo à proposta do PT, que naquela época estava começando a, a existir. E não, não teve tempo de é, ver um desenvolvimento maior do PT, aqui todo mundo deve saber o fato de ele ser o filiado número um do PT quando o PT foi criado ele deram a honra dele de assinar o livro de fundação do PT que depois foi perdido ou deve estar na casa de alguém muito provavelmente mas é, então essa é a trajetória dele mas só que essa trajetória dele ela é, essa, isso que eu contei para vocês assim é muito Uh, e quando você vê as biografias que tem sobre o Mário Pedrosa, pode na Wikipedia, essas coisas todas, a política é... Foi trotskista, criou a vanguarda socialista e fundador do PT. Tem esses, essas três linhas, assim, isso dá um parágrafo assim no máximo. E nunca houve uma preocupação de examinar um pouco melhor o Mário, as ideias dele. É evidente que eu espero... Eu espero que isso, este livro seja um estímulo para alguém mais capaz do que eu de fazer alguma uma coisa importante, juntar o Mário crítico de arte e o Mário político. Isso, eu, obviamente, eu não tenho qualidade para fazer isso, mas tem gente que alguém vai fazer isso, e ele merece, é um cara extraordinário. E esse livro, na verdade, é, ele não era para ser um livro, porque... Ah, inicialmente, três anos atrás, mais ou menos, eu e a Bel fomos convidados por uma editora, a Cosac Naif, afinada, é, para organizar as obras políticas do Mário Pedrosa. Então, a gente chegou a organizar o primeiro volume, e a introdução desse primeiro volume eu havia feito, só que eu me descontrolei e fiz isso aqui. Aí é, Aí eu Aí eu obviamente eles não gostaram muito tal, me encheram o saco, acabei fazendo depois uma coisa, uma versão de 30 páginas, tal que, eles, que é o que eles queriam, mas nesse meio tempo a editora faliu. E como eu havia dito a eles que esse esse texto eu não ia Desconsiderar ele e fui atrás de publicação. E bom, está tá aqui, graças ao Plínio, ao é, Atelier, é, ao Rogério, é, ao pessoal daqui da fundação, me, enfim, fizeram com que este livro acabasse sendo publicado. E ele, é, eu espero que ele abra uma discussão sobre uh, um Maio Pedrosa e as suas ideias, para que a gente possa ter uh, uma uma percepção maior de quem é essa pessoa, de do que que ele nos proporcionou, da no, herança que ele nos deixou. É claro que uh, há uma série de episódios que eu trato aqui, especialmente nos anos 50, que podem parecer contraditórios assim, mas uh, o importante com o Mário Pedrosa é sempre é, levar em conta que ele tinha, qualquer coisa que ele fizesse, a ideia de socialismo na cabeça dele. Não importa o que você possa dizer, mas esse era, essa era uma coisa. E isso ele, desde dos primeiros momentos que ele adquiriu os conhecimentos, é, nos anos 20, na faculdade de Direito que ele estudou no Rio de Janeiro, profissão que ele nunca exerceu, é, ele adquiriu essa essa essa consciência clara. E aí, é, enfim, ele levou essa trajetória para muito, enfim, 60 anos de, de luta, que é um um bom tempo. né E aqui, enfim, está a parte da política. Então, eu termino aqui e agradeço. Muito obrigado, Dainis, muito obrigado. Agora nós vamos passar para a Isabel que vai, como nos informou antes, fazer algum debate sobre o livro. Bom, mas eu acho que é para começar eu tenho que agradecer acima de tudo ao Daines que me fez voltar ao Mário Pedrosa, na né, Daines? Era algo do meu passado remoto, né? E a razão pela qual eu estou aqui, fui convidada para participar da edição dessa, das obra, da obra política do Mário, é porque eu fiz uma dissertação de mestrado sobre a vanguarda socialista. Isso lá nos idos remotos dos anos 70, 80. Eu defendi em 84. E uma época em que não tinha praticamente nada sobre o Mário. né? Eu, eu simplesmente me deparei com a vanguarda socialista na Biblioteca Nacional do Rio, eu estava atrás, tinha toda aquela efervescência na época né? de um partido socialista que estava pintando, enfim, toda aquela coisa aí o que me chamou a atenção foi o jornal Vanguarda Socialista, que é, de fato, um jornal muito impressionante, até hoje. Que aquele, a, a, pelo alto nível das, da, dos artigos publicados, o alto nível da discussão, era um jornal de formação política. E... Eu posso dizer que o Mário Pedrosa foi o meu professor de política. Eu era muito jovem na época e eu comecei aprendendo política com Mário Pedrosa. Então, é, é, sem, é claro que ele não sabe disso. Eu fiz uma entrevista com ele antes de terminar a dissertação. Ele já estava bem doente, mas naquele dia, por sorte, ele estava bem. E foi uma longa e interessante conversa a respeito do passado... E, então foi isso, né? mas eu tava lá no passado justamente, de repente vem o Dines, né? e fala, bom, vamos fazer isto, eu voltei a fui relevo, vanguarda um socialista, e daí o livro dele. então o livro do Dines que para mim foi assim, é, eu acho que é um livro muito importante, é muito bom. o Dines revela toda a sua capacidade que eu tenho maior admiração e respeito pela sua capacidade de historiador e de arquivista, de alguém que não tem medo de arquivo. Eu tenho um pouco de medo de arquivo por causa da poeira, eu acho, né? Mas ele ele não, ele vai atrás, ele vai nos detalhes e isso é muito importante. E eu posso falar de, enfim, com muita convicção como livro, para mim, foi importante, pelo seguinte, porque sempre ficou essa lacuna, justamente. Estudei a vanguarda socialista, sabia da fase trotskista e tal, depois tinha o, os dois grandes livros, né? a opção brasileira e a opção imperialista, mas tinha aquela lacuna ali nos anos 50. Né? Os anos 50, quando ele publicou artigos em vários jornais e tal, e o Dainis vai atrás disso de uma maneira assim que é impressionante, e tanto que na minha apresentação, lá no, no prefácio, eu chamo a atenção para isso. Né? Eu chamo a atenção justamente para essa fase, que é uma fase... É, eu diria que praticamente desconhecida, né, Dines? Quem não vai, no, quem não foi nos arquivos? Porque naquela época que eu queria fazer esse trabalho, precisava ter uma grande paciência para ir no estadão, porque as coisas não estavam digitalizadas. Então você tinha que, tinha que mesmo fazer esse trabalho de pesquisa no, nos arquivos dos jornais, né? Então o que ele faz, o nosso amigo aqui, é o, com a sua, ele é o, um pesquisador incansável. O que é que, que, que a gente Uh, aprende com o livro dele. A, a figura que sai deste livro é de uma, fi uma figura intelectual como poucas neste país. Uh, irreverente, que é raro também, né? intelectual de esquerda, não é? Figurões não são irreverentes. Ele era um cara irreverente, ele não era mal-humorado, combativo. O pessoal da esquerda é mal-humorado. Ele não era, ele era... <risos> O é, um marxista avesso a dogmatismos, que é uma coisa admirável num homem daquela época, e como o Dain sublinha no livro o marxismo é o fio condutor que liga toda a trajetória do Mário Pedrosa, e o que é incrível também, ele foi um pouco de tudo no campo intelectual, um homem dos sete instrumentos. Ele foi jornalista, foi editor, ele foi professor de história, ele foi militante política, ele foi até, até vejam vocês, candidato a deputado federal pelo MDB do Rio de Janeiro, da Guanabara, teve menos de 7 mil votos, não foi uma coisa assim? Bem pouquinho. né? E, então, ele... ele como eu disse, essa, essa, mas essa fase então, dos anos 50, era, é disso que eu queria falar um pouco aqui, porque é uma fase que é complicada, que é ambígua na trajetória política do Mário Pedrosa. Eu sempre ouvia falar Ai, não, aquela época é melhor a gente não, não ir muito atrás, porque ele escreveu umas coisas meio esquisitas, não sei o quê e tal. E que besteira, tem que ir atrás e tem que mostrar tudo. E isso não diminui em nada a personagem, mas muito pelo contrário. Então, é um período muito conturbado, esse dos anos 50, que é marcado, como mostra o Dainis, por uma crítica virulenta ao getulismo e ao stalinismo. Ao PCB, no caso, a encarnação brasileira do stalinismo. Mas num tom que hoje é um pouco difícil de entender. Se a gente lê os artigos sem uma explicação, que é a explicação que o Dainis dá, a gente fica meio assim às vezes um pouco chocado eu diria e o Dines o grande mérito do livro dele é que ele trata com muita eu diria objetividade talvez não seja a palavra com mas com muita delicadeza esse período é, complicado essa fase ambígua que tem sobretudo um uh, um episódio que chama particularmente a atenção, que é o seguinte. Em novembro de 1955, o Mário Pedrosa questiona a vitória do uh, Juscelino Kubitschek e do Jango. Por quê? Porque eles eram herdeiros políticos do Vargas. Ele tinha pavor do Vargas, ele não entendia o fenômeno Vargas. Na vanguarda socialista, isso é uma coisa super clara, ele não entendia o que, que era aquilo. Ele era contra, ponto, acabou. Tanto que ele ficou, como vocês devem saber ele com todo e os socialistas do seu tempo, eles apoiaram a candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes, que é uma coisa que eu, jovenzinha trotskista naquela época, fiz a maior crítica né, na minha dissertação de mestrado, mas não, eu, não, eu não dei uma boa explicação para aquilo, era muito sectária, aquela coisa de jovem e tal, né? hoje eu faria uma coisa bem diferente. E isso o Dainis faz. Então, por isso que eu gosto tanto do livro dele. né ele, era, ele acaba assumindo, né, nessa nessa coisa de rejeitar, de questionar, vamos dizer assim, de questionar a vitória dos dois, porque eles ganha, também ganharam por uma margem muito pequena, né? ele eh, acaba ficando do lado da UDN dos militares. Então, é num artigo que ele publica no Diário de, no de Notícias, ele chega a apelar para as Forças Armadas. E o que é interessante, então, na leitura do Dainis, é muito bom o que ele faz, é que ele mostra, sem ter uma visão de fora da coisa, ele mostra que o próprio Mário Pedrosa, na opção brasileira, que é de 66, reconhece que ele fazia parte disso que ele chama de faixa golpista, que ia dar o DN à esquerda radical. Ou seja, é uma, uma crítica do próprio Mário, é uma autocrítica do próprio Mário. Então, não é alguém de fora dizendo, olha esse cara... Não. Ele, o próprio Mário mudou de posição e reconhece. Né? Então, a esquerda radical, no caso, da qual o Mário fazia parte, via como necessário o que ele chama de golpe, né? para começar o que? O processo revolucionário no Brasil. No fundo era isso, vamos tirar esses caras daí, porque isso só atrapalha e vamos apressar o processo revolucionário no país. O Mário Pedrosa depois se afasta dessa posição, em 1958, né? uma posição que, como eu disse, não deixa de espantar. E eu fiquei pensando agora, releando o Daines, pensei assim, essa posição golpista, no fundo, é um resquício leninista dele também. Né? O que me chama a atenção, porque ele, ele tinha aderido à Rosa Luxemburgo nos anos, no pós-guerra, ele tinha se afastado do trotskismo, ele criticou o leninismo profundamente na vanguarda socialista, ele era um luxemburguista de carteirinha. Ele foi, ele foi o primeiro a introduzir a Rosa Luxemburgo no Brasil. Embora já houvesse publicações, acho que Reforma, Revolução, Reforma Social, Revolução já tinha sido publicada nos anos 30, se não me engano, era, né? Mas ele, digamos assim, para tornar a, a personagem mais conhecida, ele foi o primeiro. Eu considero ele o luxemburguista brasileiro número um do Brasil. E... A explicação do Daines para esse comportamento problemático, né, fora ele a, a mostrar a autocrítica do próprio Mário, é que o, o Mário queria, pela força dos argumentos, e era bem luxemburguista, essa ideia de que você pode convencer o outro através da argumentação, ele queria atrair os setores conservadores para o campo progressista. Então, por isso ele ficava naquela coisa ali meio que namorando os liberais golpistas, a ver se ele conseguia, através dos seus artigos, convencê-los de que eles tinham que vir para o outro lado. Né? Mas ele acabou se convencendo, evidentemente, que não adiantava, que era uma missão impossível, e, e ele acabou, por compreender, o Daines mostra isso, como ele percebeu que não bastava ser antijetulista para transformar o Brasil, e aí ele reformulou essa, uma parte dessa sua crítica ao getulismo, mas ele nunca deixou de ser crítico do populismo getulista, né, como você diz. então é, enfim Ele achava então, que a, a saída para o Brasil, e é isso que é interessante, que a saída era uma revolução brasileira, que construísse uma verdadeira democracia fundada na autonomia dos trabalhadores. Nisso ele era é, enfim, era um luxemburguista de carteirinha. Então, socialismo e democracia. É, é, esse era o credo do, do Mário Pedrosa, e o instrumento, então, para isso seria um partido de massas. Por isso, ele tanto lutou, pra dentro, primeiro, dentro do Partido Socialista Brasileiro, perdeu o tempo, naturalmente, e depois ficou tão animado, na sua velhice, com a fundação do PT, que ele via como aquele Partido Socialista de Massas, que ele tanto, pelo qual ele tanto tinha ansiado já desde a época da vanguarda socialista. Então, o que o Dines mostra, né, apesar das ambiguidades nos anos 50, que estavam muito ligadas à conjuntura, e o Dines sempre vai fazendo esse pano de fundo, mostrando qual é a conjuntura, para explicar as posições políticas da personagem. Né? A trajetória política do Mário Pedrosa apresenta uma grande coerência, que pode ser sintetizada, eu acho, Dines e você sintetiza muito bem naquelas duas epígrafes que você coloca no início do livro, na, em duas, Mas eu, eu sintetizaria em duas palavras, Brasil e socialismo. Brasil e socialismo. E qual era, então? Num país periférico como o Brasil, ele achava que só um projeto socialista democrático é portador de transformações estruturais, das necessárias transformações estruturais. Morreu acreditando que o PT era, nas palavras dele, Mário Pedrosa, o grande projeto de transformação do Brasil que era capaz de revolucionar o Brasil de norte a sul, em vez de se limitar, aspas, de novo, aos velhos moldes do capitalismo das nossas classes dirigentes, fecha aspas. Se ele tivesse acompanhado a trajetória do PT, eu acho que ele seria profundamente infeliz. Muito bem. Seus comentários, Daines. Oh, bom, é... Esse, realmente essa questão... É, do, do Mário com Getúlio, tem, enfim, é uma questão... eles Ele sempre se bateu né, pela independência dos trabalhadores frente ao Estado. Né, então, isso... Mas, na verdade, tinha um problema que... enfim Tinha, um pro, tinha uma coisa, obviamente eu não cheguei nunca a nunca achar nada disto, mas é, nada me pode dizer o contrário, tem até uma questão pessoal, né, porque o, ah, o Getúlio, não o Getúlio diretamente, né, mas, mas um sujeito chamado Filinto Miller, que é como esse ministro da Justiça, aí, esse Moraes, aí, é da mesma estirpe, Alexandre de Moraes, é, o Mário, quando estava cruzando o oceano, fugindo do Brasil, em 1938, a companheira dele é presa, porque ela militava também no, no grupo, na Trotskis, daquela época, tinha, chamava Partido operário Leninista, eles foram presos, é, um grupo, um, um, incluindo a Meire, que chama, é o nome da companheira do Mário, é, é, esse grupo foi preso em Niterói, numa casa, a polícia bateu e prendeu todo mundo. Só que a Meire Mary e Mary, algumas pessoas estavam com crianças lá, e a filha do Mário tinha dois anos. A polícia simplesmente prendeu o Mario, a Meire, levou para a cadeia, todo mundo, todos adultos lá, e largou as crianças lá. Bom, imagino que ele deve ter ficado muito pé da vida, né? E depois, é, bom, ela, ela, foi presa, ela ficou um ano e meio presa, eles nunca deixavam ela ver a criança, foi um negócio muito, enfim, incômodo, a, a menina acabou sendo criada pelos pais do, do Mário, até a Mery ser solta, né? ela ficou presa um ano e meio. E depois o Mário, depois que ele rompe com o Trotsky, ele ele se associa a um grupo, uma facção de oposição lá dentro da, uh, do partido americano, e tenta, ele vem para a América do Sul, só que ele vem pelo Pacífico, e vai desembarcando em vários portos e vai conversando com o pessoal das, enfim, Peru, Chile, depois ele entra para a Argentina e ele acaba entrando no Brasil, e aí, quando ele está aqui, ele chega ao Brasil, a primeira coisa que ele vai fazer é ir no na Ministério da Justiça, uma repartição ligada ao Ministério da Justiça e da Polícia, né? pedir lá um, um atestado de antecedentes. Ele é preso. E não, só que no atestado de antecedentes estava escrito que ele, foi, ele não tinha processo nenhum, tinha sido absolvido todos os processos, quer dizer, não tinha razão nenhuma para prendê-lo, né? E ele ficou preso, e o, o grande Filinto Miller, provavelmente deve ter chantageado o pai dele, e o pai dele enfim ficou desesperado e conseguiu fazer um acordo é, para que o filho é, fosse solto, mas com a condição de que ele fosse embora do Brasil. Então, por essas duas situações, eu imagino que ele, enfim, além da, da compreensão... Enfim, de que tinha questões é, relativas à a, a, a organização do Estado da, da forma que o getúlio fez também tinha esse viés pessoal né? então isso era muito acentuado nele o, a rejeição pelo getulismo e esse isso vai assim como Abel falou enfim de 45 até o final da vida dele e esse período dos anos 50 que é um período é, muito complicado, ele vai, enfim, acentuando, ele acaba se aproximando desse pessoal da UDN, assim, com essa perspectiva de tentar, enfim, convencer alguns lá. Pode parecer um pouco ingenuidade, mas eu acho que é muito do espírito do Mário. Ele, é, ele era, assim, para as pessoas, eu, Abel, a gente conversa, enfim, conhecer um pouquinho ele antes de, dele falecer, então esse era o jeito dele, né? E enfim, só que obviamente quando ele essa história do que ele pede dos militares, ele tem essa perspectiva de dos militares acabarem com o getulismo para, enfim, começar um, uma revolução. E isso é só que ele quando ele percebe ele vê aquela tentativa de golpe é, que o, o Marechal Lott lá desbarata, em 55 em novembro de 1955, ele se dá conta de que aquela gente não dá. Ele ainda permanece um tempinho com eles, assim, mas aí ele começa, curiosamente, a, é, na, no processo de discussão que ele fazia com esses caras, ele, come, ele apresentou uma proposta é, de... Enfim, um Brasil Novo, uma coisa assim, e lá ele enfatizava nesse documento é, a questão da reforma agrária. E aí, obviamente, aquela turma toda de coronéis lá, tudo, não, não fica quieto, né? porque enquanto ele falava assim, autonomia para os trabalhadores, aí os caras falavam, ah, beleza, claro, vai Mário, vai frente. Aí só que quando ele falou em reforma agrária, todo mundo fechou o bico. E aí ele começou, bom, aí... Enfim, caiu em si. E aí tem um período, e justamente quando ele, ele enfim, enfim, formula essa coisa, ele está num período da vida dele que ele está muito mais com crítica de artes, tal, ele para, porque quando aconteceu, inclusive, o, o golpe do, a tentativa de golpe lá do, é, que foi desbratada pelo Lotte, no dia que aconteceu, acho que é 11 de novembro, né, ele tinha uma conferência sobre arte, planejada assim. Aí no jornal do dia seguinte, tá, oh, o Mário não pôde participar ontem, tá, ele deve ter se escafedido, escondido em algum lugar lá, porque ele achou que os caras fossem atrás dele. Né? Então, aí ele ficou quietinho na moita lá, e, e aí ele começou a perceber o, o Juscelino um pouco, ele tolerava o Juscelino, ele, mas, enfim, era muito crítico com o Juscelino, mas ele já não era tão antagonista como ele tinha sido com o Getúlio, ele era um pouco mais brando, assim, mas, mesmo assim, é, tanto é que, no fim, o, o, o Juscelino nomeia ele professor da da, da, do, do Colégio Dom Pedro II, tal. ele é um, uma história muito gozada. essa, Mas, enfim, aí ele tem esse processo e ele... E, ele, nessa questão da reforma agrária, ele praticamente leva isso até 64 quando tem o golpe, um pouquinho antes do golpe, ele, ele publica um artigo de primeira página lá no, acho que a é Correio da Manhã, dizendo, defendendo a reforma agrária e defendendo a posição do, do, do Jango, aquele, processo, aquele projeto de fazer reforma agrária na beira das, das estradas, um quilômetro enfim todo esse ele ficou entusiasmado disso e pediu para e pedia para ele não desistir daquilo para o pessoal todo apoiar essa essa proposta tudo e aí enfim essa questão é e, enfim percorre a vida dele toda né? essa questão do do antagonismo com o getulismo. né então acho e para mim tem essas duas questões a política, obviamente, em primeiro lugar, mas também tem uma questão pessoal por trás dela, assim, que a cirra, enfim, o fígado fala mais alto. Antes bem passar para o público, só queria pois fazer não? mais uma pequena observação, que é outra originalidade do livro, que também estou chamando a atenção para as coisas originais, das quais eu gostei muito que o Daines também mostra que quando ele rompe com o comunismo, lá no final dos anos 20, porque normalmente é contado assim, né, Daines? é como se fosse uma coisa intempestiva. De repente, ele foi para Berlim, ficou doente, e daí tomou contato com a oposição de esquerda, e, tarará, e pronto, rompeu. Aí o que você diz é que não, né? ele já tinha conhecimento do que estava acontecendo na União Soviética. Conta um pouquinho isso. Sim. É, bom, é, nos, o Mário, ele tinha um grande amigo, chamava Lívio Xavier. Uh, o Lívio Chav esses dois, é, enfim, tem um, tem uma amizade muito forte, né? estudaram juntos na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, nasceram os dois no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano. E é um, enfim, uma coisa... E, e eles se davam muito bem com... E tem uma... Nesse processo à medida que o Mário vai se aproximando é, do marxismo, e isso acontece por conta de um professor da faculdade de, de direito chamado Edgardo de Castro Rebelo, que era um marxista e, enfim, chamou a atenção desses jovens. E eles se aproximam do marxismo, mas, ao mesmo tempo, eles vão é, procurar, enfim, conhecer essa coisa. Né? Eles não é uma adesão assim imediata. Então, eles começam a buscar leitura. No Brasil, era um deserto editorial, obviamente não tinha nada de Marx aqui, tudo tinha que vir de fora. E também ele começou a, a assinar algumas publicações francesas, em particular, porque o francês era, enfim, o nosso farol, o farol cultural naquela época, né? se bem que hoje falar que os Estados Unidos é farol cultural, acho que com o Trump é um insulto, mas, enfim. Essa questão da, dessa aproximação, então ele vai trazendo publicações, é, eu já mencionei para vocês a Clarté, mas ele também lê os diários do, do Partido Comunista o Manité, uma série de outras revistas, e ele também nesse processo é, a Clarté tem um período da vida dela ela foi uma coisa muito oscilante ela começou com essa coisa de guerra depois se aproximou do comunismo depois se aproximou do surrealismo depois foi um pouquinho para o anarquismo e depois acabou no trotskismo foi uma, uma trajetória um pouco sinuosa assim é, mas bom de certo modo até paralela com o Mário, né? ele tem um pouco dessas coisas todas. E nesse processo, por exemplo, que o, ele começa a assinar essa revista, a coleção dela está lá no Sedem, é uma coleção bem interessante. Ele começa também a ter contato com essas é, as ideias, da, enfim, outras ideias, ele começa a discutir Freud, e a discussão, sabe, um monte de pensadores da época lá, é uma discussão muito interessante que ele trava nas cartas, uma parte delas está publicada no livro do Castilho, a, que ele fala sobre o movimento de constituição do, da oposição de esquerda aqui no Brasil, ele tem uma, um anexo com essas cartas publicadas, e é uma coisa muito interessante, e é uma discussão que não tinha no Brasil. Né? O Freud, por exemplo, era um tarado cocainômano naquela época aqui no a nossa cultura, para no do, do Brasil, ele era visto desse modo. E, e eles começam a discutir, obviamente, essa questão também que a Bel falou, a irreverência dele, são as coisas muito engraçadas, como eles começam a... eles brincam com tudo, assim, e, e nesse processo ele vai é, tendo é, essa aproximação também com o comunismo, e esse período que, eles, eh, que ele acompanha isso, em 25, 26, 27, já começa a acontecer o processo de divisão entre Trotsky e Stalin. E ele tem acaba absorvendo essas revistas, essas publicações todas, eh, acabam trazendo essa discussão. Então, ele pôde, muito antes de, da adesão, vamos dizer, formal dele à oposição de esquerda, ter já uma ideia formada sobre o que estava que em disputa naquela naquele debate entre o Stalin e o Trotsky e isso levou obviamente ele quando ele chega lá em em Berlim ele se adoece lá tudo mas ele acaba percebendo que não ia adianta nada ele ficar lá três anos em Moscou lá aprendendo marxismo-leninismo lá essas coisas e resolve sair fora e é e ele foi enviado pelo Partido Comunista é, para cursar é, essa escola, né? Isso a nomeação do Mário se dá sobretudo é, pelo fato de ele é, naquela época que ele adere ao PC, PC é, começa a ter uma, uma postura de aproximação com a classe média, com os tenentes. E o Mário, ele entra no bojo, porque eles começam a ver também os intelectuais, essa coisa toda. Então, eles têm muito interesse. Quando o Mário está prestes a aderir ao PC, ele ele fala que ele teve uma reunião com um gráfico, o um presidente dos sindicatos gráficos de São Paulo, que era do Partido Comunista, que chamava Mário Grazini, ele, o Mário falou, eu, o Pedrosa fala que o Grazini falava assim, quando ele o viu assim, ah, você é um intelectual, que bacana, não sei o que, é, e aí ele pediu para o Mário começar a dar aula para ele. Ele começou a dar aulas de português, depois ele falou, eu vou agora vamos discutir economia tal, vou te dar, vou te ensinar o capital, tudo. Ele teve que trazer o capital da França, né, não tinha que obviamente não tinha aqui. É, e ele começa... Enfim, mas isso acontece por conta desse processo. Né? Eles começam, o partido tem uma... Naquele, nessa época, 25, 26, as injunções do, do, é, do, da Internacional Comunista sobre o, o partido brasileiro, eles não ligavam, eles achavam isso aqui um, um canto, um toco de, sei lá... Um, um pedaço qualquer, eles não entendiam o Brasil, não davam muita pelota e deixaram o partido meio um pouco solto, assim, não ficavam em cima, tal. isso só vai acontecer no final dos anos 30, quando aí acontece uma, uma, enfim, uma intervenção brutal, todos os caras, os antigos fundadores, são expulsos, é, começa, eles começam a fazer um negócio maluco, que chamava obreirismo, que era a compreensão deles lá da bolchevização, é, chega ao ponto dos caras, é, porque o obreirismo seria, foi uma postura de fazer com que a é, o partido tivesse um caráter mais proletário. então Só que aqui eles entenderam o Brasil de uma forma muito caricata. assim enfim. Então, eles faziam com que a direção fosse toda de operários, né? mas, na verdade, por trás de todos eles, tinha um cara chamado Fernando Lacerda, que era o médico, portanto não era um operário, que dava as coordenadas lá para o partido fazer aquelas barbaridades todas. E, e também tinha que ter hábitos operários, então o pessoal achava bacana não tomar banho, e com um sapato furado para reuniões, enfim, umas coisas absolutamente malucas, uma degeneração mental. Isso durou uns dois, três anos, assim bravamente, e depois foi diminuindo tal, mas aí entra os prestistas lá e, bom, vocês sabem o resto. né e Mas, enfim, o Mário, é, quando ele vai para Berlim, ele já está entendendo tudo o que está acontecendo. Simplesmente, quando ele chega lá, tem o fato de o Trotsky ter sido expulso do partido. O Trotsky, toda a oposição, disse então que ele foi... O que eu vou fazer lá? Ele queria ir lá... Tinha um brasileiro, um amigo dele, que chamava Rodolfo Coutinho, que conheceu o Trotsky lá quando ele teve em Moscou, conversou com ele, tal, então ele tinha sabia algumas coisas, enfim, tinha sabia algumas histórias do Trotsky. Mas para ele, per obviamente perdeu o sentido de ir lá, né? Porque ó, ele estava indo lá para se aproximar, obviamente com os devidos cuidados, né? Porque naquela época já era uma coisa meio brava assim, não era muito tranquilo, mas enfim. Isso o desestimulou de vez de ir lá, mas não acredite, no trotskismo em Mário Pedrosa não é um raio em céu azul, foi uma questão muito meditada para ele. Muito bem. Sabe que eu conheci o Mário Pedrosa no Rio de Janeiro, na formação do PT, no movimento pro PT, E agora estava me lembrando, vocês estão falando muito do Mário refletindo, vanguarda socialista, convencimento de ideias, mas a imagem mais forte que eu tenho dela, eu vou contar para vocês. Era o movimento pro PT, 79, Revolução Sandinista, de uma grande reunião na ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, que era um lugar tradicional no Rio, onde a esquerda juntava em torno de causas importantes. Nesse dia, eu não me recordo bem, a memória pode me trair, se a reunião ali era de apoio à Revolução Nicaragüense ou se era outra. O fato é, que lá pelas tantas alguém mencionou que na Praça Nicarágua, no Rio de Janeiro, ali na Avenida Rui Barbosa, perto da Casa do Estudante Universitário, na Praça Nicarágua tinha um busto do Somoza. E o cara acabou de falar aquilo, ele já, em 69, com 80 e tantos anos, de bengala, levanta-se, pega o microfone e diz que isso não poderá ficar nem um minuto a mais, então, conclamava a todos nós que estávamos ali, para sair em marcha até a Praça Nicarágua e tirar a cabeça do Somoza, coisa que foi feita. Não só ele conclamou, como noite adentro de madrugada, na época eu tinha 23, 24 anos, eu e outros saímos, e, e, e isso fizemos, derrubamos, e alguém muito capaz, não sei se já tinha pronto de antes, tinha uma placa de madeira escrito Sandino, e colamos essa placa Sandino no lugar onde tinha o... Então, essa ideia do, do, do Mário como querendo convencer, ali não, ali ele era o dirigente de uma ação imediata para tirar o Somoza da Praça do Rio de Janeiro. Então, eu eu eu acho muito muito importante, eu já tinha dito antes, eu tive o privilégio, por razões da editora aqui da Fundação Pensei, o de ler o PDF do, do, do texto do Dainis. Mas tem uma pergunta que eu vou fazer antes, Dainis. Afinal, o Mário encontrou o Trotsky ou não? Não, eles só trocaram cartas, mas nunca... Na verdade, trocaram cartas não. O Mário mandou uma carta a ele enfim, expondo a posição dele com respeito à caracterização do movimento da, da União Soviética, perdão. e, e foi, foi só isso. O Trotsky, na verdade, mandou uma resposta por alguém para ele. Ele chamou ele de senador. Ele achava que o Mário, um sena ele pensa que é um senador inamovível, que nessas horas tem que ficar discutindo tudo, qualquer coisa essa hora, não tem que fazer isso. Ele tá, tá, ficou muito bravo. Mas ele só enfim, mandou essa resposta para ele. Mas nunca chegou a ver. A polícia, nos prontuários da polícia, disse que ele encontrou com o Trotsky, mas não foi. Muito bem, pessoal. Vamos abrir, então, se alguém aqui quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta. Por favor, eu sugiro que venham aqui, porque nós estamos transmitindo pela internet. Ah, você vai... Valério. Valério, Valério aqui na frente. Seja bem-vindo, Valério Arcari, aqui na Fundação Perseu Abramo, depois de alguns anos. A satisfação enorme. Obrigado. É, Tenho algumas perguntas. Curiosidades. Né? Uma noite para nós celebrarmos um pouco a memória do Mário. Então, é, eu tenho uma curiosidade que é: vocês tiveram a oportunidade de conversar com ele? Se, eu creio que talvez seja interessante que todos recordemos, Mário foi o único brasileiro que esteve presente no Congresso de Fundação da Quarta naquela no subúrbio de Paris em 1978. Se vocês tiveram a oportunidade de conversar com ele sobre essa experiência, a participação nesse congresso, não, não conversaram. Uma segunda dúvida: eu sempre tive. Com ele. Só isso foi transcrito, Pierre Bruer conversou com ele, uhum. mas, enfim, eu não sei onde ficou essa transcrição. Enfim, agora só com mesa branca. Para falar com, claro. eu, com o Mário, com o Bruet. Você não chegou a ler a transcrição? Não, não, não. Interessante. Eu, peguei, eu, tenho, eu cheguei a ler um fragmento dessa, uhum. dessa conversa, mas nesse ponto não tem. Também uhum. teve um. É, acho que um, teve um outro pessoal que era do Em Tempo que chegou a conversar com o Mário sobre isso também. E, só que eu ouvi falar que o sujeito que é, fez a conversa aparentemente perdeu toda a fita, as fitas. Perdeu a gravação? É. Tem uma outra dúvida, Denis: é, a relação do Mário com Saqueta. Porque são duas figuras históricas da esquerda radical brasileira. O Mário, digamos, pertence a uma geração mais velha. E o Saqueto eu conheci, mas eu nunca perguntei por prudência não por prudência diplomática, para evitar constrangimentos. Porque quando ocorreu a ruptura. Da, da fração do chatman e o Mário se alinhou eh, fortemente com, com a fração do chatman o Saqueta ficou com, com digamos, a, a a maioria do movimento trotskista, com a, passou a história como sendo conhecido como a quarta internacional. Mas eh, mas depois, os, os caminhos dos dois em, viviam na mesma cidade nos anos 50 uma década terrível, mas não sei se eles mantiveram relações nesse período, se retomaram ou ou constituíram laços. Tinha interesse em saber se vocês sabem se eles tiveram relações Saqueta e Mário. Olha, até onde eu sei, nada, só coisas assim absolutamente formais, assim, mas de pessoais. Não assim, eram amigos. não, não, não, não. A outra eu... dúvida que eu tinha era sobre a relação do Mário, se ele chegou a ter relações com o Florestan. Porque a relação Saqueta-Florestan eu conheço bem. É, através... De de, digamos, diálogo com os dois, né? conferir as duas versões. É uma história deliciosa, né? é uma das histórias mais divertidas da, da, da esquerda brasileira, porque o Saqueta comia no restaurante onde o Florestan era o garçom. Né? E foi o Saqueta que insistiu que o Florestan tinha que fazer a madureza. E recrutou ele para a organização clandestina na qual o Florestan militou durante dois ou três anos, e depois foi PSR. ele também. O PSR. Exatamente. Mas eu não sabia, não sei se havia relação entre o Mário e o Florestan. Não, eu não, não. Eu sei Esse não, vínculo? porque, enfim, Mário morou alguns momentos aqui em São Paulo, mas, enfim, a casa a casa dele era o Rio de Janeiro. Era o Rio. Né? Então, em alguns momentos ele morou aqui, mas eu nunca, particularmente, eu nunca ouvi comentário de, enfim, alguma aproximação entre eles, assim. imagino, obviamente, que, pelo fato do, do, de ambos serem grandes intelectuais, talvez tenham se encontrado em algum congresso, alguma coisa assim, mas uhum. nada muito além disso. Mas, de qualquer claro. maneira, eu não tenho nenhuma, nenhuma, nada, eu, enfim, nunca ouvi nada sobre isso. Não. não, né Não. É, naquela época, São Paulo e o Rio eram ainda mais é, distante. distantes né, do que hoje. É. Ainda há uma distância, mas era, uhum. era muito mais distante. Ok, Valério, muito obrigado. Mais alguém, por favor? Como vocês, como vocês estão vendo, procure o livro para ler o livro, e com as perguntas do Valério, abre também um leque sobre procurar sobre a esquerda radical no Brasil. Bom, oh, Dainis, eu evidentemente não li o teu livro antes, pegando agora, mas pelo que eu li aqui, eu vou te fazer uma pergunta, se for uma besteira muito grande, você pode me triturar, porque é normal. Copelo, por favor, se apresente um minutinho, o nome. Ah, um eu sou o José Arbex. É, a questão é a seguinte, eu vi que você menciona aqui que normalmente a gente fala do Mário Pedrosa crítico de arte, mas pouco se sabe da sua trajetória política. E aí você vai concentrar na análise da trajetória política dele. Mas aí eu insisto nessa questão da relação entre política e arte no seguinte sentido. É, não sei se você conhece o livro do Rodrigo Naves, por exemplo, que é chama Forma Difícil, Sim. em que o Rodrigo Naves pega, ele faz a seguinte pergunta. Por que, que no Brasil a arte é tão rica do ponto de vista conteudístico? Ele vai pegar Portinari, outras vezes o Volpe, mas é uma arte tímida quanto à forma. E a tese, a hipótese que ele, que ele levanta é de que no Brasil, porque nós temos uma história prussiana, o acordo pelas elites, a revolução passiva, as transformações feitas pelo alto, a não ruptura com o passado, etc. E tal, isso aí se reflete na timidez da nossa linguagem em abordar a atenção social e, tra e transformar a atenção social em linguagem estética. É, existe isso no... no no, na obra do Mário Pedrosa, é, em que medida a arte, para o Mário Pedrosa, tinha um componente político importante. Aí eu retomo Trotsky com o Manifesto da Fiare, Literatura e Revolução... O Pedrosa foi publicado no Brasil. Não, eu sei, eu sei, eu sei. Mas, é, do ponto de vista do Mário Pedrosa, até que ponto a crítica dele de arte diz respeito também a uma crítica social é, da condição brasileira? É, eu não sei se você discute isso ou não, não, é, não no livro. Não. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, mas... é, eu, Bom, acho que você não estava quando eu falei. Eu eu resolvi, eu resolvi não, achei, achei que era importante uh, você ter aqui uma, uma visão do Mário, uh, do lado político dele. A parte de arte, eu acho que já tem algum... é muito mais consistente. E, e eu acho enfim que eu não tenho na minha eu não tenho capacidade para juntar essas duas coisas eu acho que precisa ser uma pessoa como o mário juntar isto e não e mais de qualquer maneira assim que eu não, aí no texto eu não, não discuto isso o que ele tem vários textos sobre arte e política né? ele, enfim, não tem uma uma postura é, muito diferente dessa, assim. Obviamente, por exemplo, ele não gostava do Portinari, mas adorava o Volpi. Com Portinari ele bateu boca, é, foi uma discussão muito, foi um negócio muito bravo, assim. Bateu, discutiu também com o de Cavalcanti. De, de Cavalcante foi gozado, assim, porque ele Cavalcanti ficou enchendo o saco dele, porque Mário, você, o Mário Pedrosa não sabe nem amarrar gravata, não sei o quê e tal. Mas aí, depois eles se reconciliaram, tem uma foto, na última hora, um, sei lá, umas semanas antes do golpe, ele e o Portinari, o Portinari o, ele e o de Cavalcante, lá batendo papo com o Jango, os três lá. Com, tem, tem mais gente, é uma reunião na casa do de Cavalcante. Então, sabe, ele... Essa coisa também de ele, porque é o período da vida dele, ele vai nos anos 50, ele vai começar a co discutir a questão da a, do abstracionismo aqui no Brasil. Ele é o cara que traz isso, começa a explicar para as pessoas o que significava isso, porque até aquele momento aqui só se valorizava a arte figurativa, né, dizer a situações e tal. E ele começa porque, ele, ele, na verdade, ele teve contato com um cara chamado Calder, um americano, e ele começa, e, com, e aí ele vai se entrando com os artistas americanos, e ele tem contato com essa arte, isso nos anos 40, com essa coisa abstrata, e ele meio que discute isso e incentiva, mas, obviamente, não, ele não quer dirigir ninguém, mas ele quer, acha importante que essas questões se manifestem aqui no Brasil, e aí ele, enfim, ele começou a ter mais ênfase nessa coisa da, do abstracionismo, e tem, por, tem umas importantes contribuições teóricas dele, é, uma tese que ele apresentou, quando ele foi, tentou entrar na, no Dom Pedro II, ele tentou três ou quatro vezes entrar lá. E antes também teve, é, mas essa, tem uma tese em particular que ele defendeu para entrar na, na Escola de Arquitetura, lá do Rio de Janeiro, ele, mas ele, a tese dele, mas é aquele, naquela época, hoje é um pouco acima, naquela época era pior ainda, tudo carta marcada, né o concurso lá. E aí teve um, mas a, a discussão que ele fazia, teve um cara da banca, que eu li o seu trabalho não entendi nada. E o Nasci na frente de todo mundo, saiu no jornal lá, o cara falando que não sacou nada. e Mas, enfim, ele aí os caras tiveram que dar um título para ele de compensação, porque enfim, ficava mal assim, porque ele ficou lá ficou meio demonstrado uma uma superioridade muito grande Mário, de conhecimento, tal sobre arte, essa coisa toda, sobre o outro candidato. Acho que era um cara chamado Flecha Ribeiro. E aí ele, enfim, tiveram que dar um título para ele de doutor, sei lá, uma coisa, uma coisa dessas, dessas assim. Mas enfim, ele na nas, na questão, enfim, por conta dessa questão, então, às vezes, é, ele ficou mais empenhado nisso, e, e aí não tinha muito uma discussão. É, porque isso, obviamente, esse essa arte, enfim, que retrata o social, não, da, pelo abstracionismo, é meio complicado. Também, óbvio, tem vários casos que conseguem fazer isso. Mas, naquela época, essa discussão era muito distante do que é o que foi mais recentemente e ele não é, ele não tinha uma assim ele, ele brigava muito com o, o Portinari ele não gostava muito do Portinari eles brigavam muito né e Portinari sabe a obra dele assim é bem tem um conteúdo social muito marcante né mas ele ele discutia mais o, a, a forma como ele queria transmitir aquelas, aquelas ideias, aquelas discussões, do que propriamente o conteúdo delas, né? com o qual ele, ele tinha inteiro acordo, né? embora o Portinari fosse do Partido Comunista. É, talvez eu... ele tivesse algum problema, eu imagino. Não? Não. Não. não. não. não. Então, não eu queria, eu queria fa falar uma coisa sobre a arte, né? aquela definição do Mário de arte como exercício experimental da liberdade, que é uma ótima definição. Lembrar também que o grande livro sobre o Mário crítico de arte é o livro da Otília Arantes, né? o imbatível livro da Otília. Lembrar também que o Mário é, foi... O ah, entendeu desde o começo a Nise da Silveira, com a arte dos loucos, né, entre aspas, né, dos alienados, entre aspas. E, aliás, tem um filme que não é ruim, gente. Eu recomendo que vejam. Com a Glória Pires, parece assim, Ai, a Glória, não, ela está até bem no papel da Nise da Silveira, e o Mário aparece, o personagem do Mário aparece, e está legal também no filme. né. E outra coisa, ele era um crítico feroz do realismo socialista. Então, tem isso também, entendeu? Então, acho que aí os nossos uh, pintores talvez entrassem um pouco por aí. E Valério, uma coisa que você não perguntou, mas eu, eu não queria deixar de falar, é, dos contatos, você falou do, do Saqueta, não, cê, sabe que quem que ele encontra no fim da vida? É comovente isso, aparece no livro do Daines. o Prestes, o Prestes vai visitá-lo, o Mário já muito doente, e ele diz para alguém que está conversando com ele, né, ele sentou aí onde você está, para um amigo que foi lá, acho que ele, ele recebia as pessoas lá no apartamento dele, na sala, ele ficava naquela cadeira de balanço, né, e a gente sentava num sofá. E, e o Prestes teve essa grandeza, né, também já velho, de ir visitá-lo. Né? Eu ia falar dessa do, da Anís da Silveira, e do filme também, eu acho o filme muito, muito bom. Por conta disso, a ideia de vanguarda do, do, do Mário, de vanguarda mesmo, de autenticar o que era o trabalho da Lise da Silveira com a terapia alternativa, e ele autenticar, autentic, ele, quando autentica, é que dá a possibilidade daquilo sair de dentro do hospital e ir para a mostra já. É um troço é ultra-revolucionário. Bom, tinha mais alguém? Lá atrás, se apresente, por favor, Confermo. Obrigado. Sou Alexandre. E antes de falar, fazer o que eu queria dizer, eu quero fazer um. Acho que um elogio, porque essa edição está muito bonita. Tanto para o pessoal da equipe aqui da Fundação quanto da Atelier. É, tanto o Rogério quanto o Plínio lá estão de parabéns, porque está uma edição que é graciosa. Assim. De alto a baixo, todo, todos os trechos dela. É um negócio a a, O valor iconográfico das imagens colocadas aqui, em particular, eu, lendo esse manifesto do, da candidatura do Mário em 66 com todas as assinaturas que tem, é de um impacto é, grande, né? até porque é aquelas partes da lacuna da história que, quando a gente vê o verbete Mário Pedrosa, a gente sempre vê esse resumo que a Isabel colocou, né? um resumo que se é começo e meio e fim, é, é, você não sabe qual é o tamanho dessa história. Eu, tive, eu conheci Mário pelos livros. Em 1995, eu entrei no SEBA e comprei a Revolução e Contra a Revolução na Alemanha, naquela edição do Raul, né, edição que saiu em 78, 79. E eu estava indo viajar para. Tinha sido, acho que, depois de um congresso da UBS, eu estava indo viajar para uma namorada que eu arrumei no congresso, em Curitiba fui lendo o livro no caminho, assim, no ônibus, e li o prefácio no caminho. Né? E a minha sensação que o Mário Pedrosa me deu foi como se fosse um paralelepípedo na cabeça, esclarecendo o que tinha sido a ascensão do nazismo. Né? A clareza, o armamento político que ele fornece para militância, para a vanguarda da militância naquele momento, em 1933, com aquele prefácio, trazendo aqueles escritos que vão explicar... O que levou à divisão dos trabalhadores na Alemanha, o que levou à derrota dos trabalhadores que fazem seus partidos é, se dividirem no momento que tinham que se unir e defender é, suas reivindicações, seus interesses mais elementares. Mas. Isso, isso me causou um impacto, assim, era um tipo de livro que eu acho que eu já comprei uns 30 de para dar de presente para cada militante que eu acho que tem que ler e tem que rever. E, e, olha, quando a Sunderman relançou recentemente, fui lá e comprei uma, quase um lote inteiro para fazer as pessoas terem acesso a essa que eu acho que é uma das obras é, mais importantes para alguém entender o que aconteceu no século XX. É, ou seja, não é uma explicação psicológico do que aconteceu na Alemanha. Foi, um, foi uma decisão política, foi erro de dividir os trabalhadores quando eles tinham que se unir. Mas eu falo disso porque eu, eu ia falar do filme é, que a Isabel recordou, Nisse no Coração da Loucura, e a passagem do Mário no filme me surpreendeu, porque eu assisti o filme sem nenhum... Nem, nem, assim, não tinha nem pensado que o Mário ia aparecer no filme. né Liguei o Netflix, o filme entrou, estava lá, coloquei para assistir. E é muito impressionante, né? Depois de assistir o filme, eu fui ler os escritos que a Edusp lançou, né, os grandes livros que a, foram organizados lá, é, e me surpreendeu muito quando eu li a interpretação dele sobre a Semana de Arte Moderna. É, na verdade, eu acho que é quando eu, quando eu, a primeira vez que eu vi uma interpretação clara da relação entre o desenvolvimento desigual e a arte no Brasil, e o que as ideias das pessoas que estavam passando naquele momento, na década de 20, no país, querendo trazer o novo e misturar com o Brasil e se encontrar numa interpretação que o Mário Pedrosa faz de modo muito ousado. Então, é engraçado, porque é, a militância trotskista em geral, os militantes do movimento operário em geral, que vão ter contato com o Mário, sempre tem a vertente... É, dos escritos do Trotsky, que ele apresenta, que ele divulga, e, e ficam apartados de uma interpretação sobre a arte. Que, pô, você vai pegar o que o Plekhanov escreveu sobre a arte, em relação importante que ele tem para nos ensinar como interpretar a realidade, e o Mário Pedrosa faz isso como uma das coisas mais importantes. Esse, te, esse, esse artigo do, do Mário sobre a Semana de Arte Moderna, eu fiquei tão impactado com ele que... Considerei que era. que Considero que, na verdade, talvez o seu próximo desafio, Dainos, entre tantos que você já fez importantes, seria fazer essa ponte entre o político e o crítico eh, nos seus próximos estudos. Essa é a sugestão. Muito obrigado. Eu agradeço, mas eu digo que eu não vou fazer porque eu não tenho capacidade. <risos> Rogério, aqui aqui na frente. Não adianta insistir, pessoal. Eu já falo... Se a questão formada. Eu tô com mais de 50 anos. Bom, eu que eu. queria é o né? é. O que eu queria perguntar, uh, Daines, é se uh, tem alguma ou algumas passagens que você considere relevante do período do Mário, uh, que foi nesse período do Racha, depois de 26, etc. Depois ele foi expulso, nós até conversamos sobre isso, do, do, do, do PCB, etc. É. Uh, e ele, eh, durante muitos anos, a, o estalinismo continuou sendo cultuado lá e cá, em vários lugares. né? Então, não, ele não pegou um período fácil para ser antistalinista e ser trotskista. Então... Eh, <risos> Nunca foi. Continuou não sendo. Então, eu queria que você falasse eh, de algumas passagens aqui no Brasil que você considera irrelevante eh, nesse sentido do da afirmação do trotskismo, eh, de enfrentar o o, o, o o stalinismo. Como é que era? Porque não foi fácil e não é fácil até hoje. né? Os stalinistas... Que que permaneceram aí, que o desdigam do ódio que tem aos trotskistas e vice-versa. Então, é, eu tive um grande amigo, vocês conhecem, uma pessoa muito marcante na minha vida, chamado Fulvio Abramo. Ele dizia que, assim, ele também militou junto com o Mário, eles foram contemporâneos, nessa parte trotskista, né? o Fulvio era nove anos mais novo que o Mário, o Mário é de 1900 e o Fulvio é de 1909. O Fulvio dizia que, para eles, era muito duro é, é, combater o estalinismo, discutir, criticar o União Soviética, porque, para eles, é, a Revolução estava muito perto, era muito próximo, então, você falar discutir e criticar a União Soviética, era um negócio, assim, terrível, terrível. Para eles era muito pior, assim, muito pior, porque as discussões eram é, terríveis, assim, eles não discutiam, não queriam discutir, eles ficavam repetindo, o Partido Comunista, é, logo que foi criada a organização da é, Liga Comunista, o Grupo Comunista Lenin, que é o primeiro grupo trotskista no Brasil... É, eles, eles chamam eles de doutores rabanetes, é, enfim, tem toda uma série de xingamentos aí que todo mundo já deve conhecer. Do... Não, mas essa não, mas esse é, esse é o título. Mas foi é daqueles piores, né? Cães. Bom, não chegava cães ainda. Cães é mais tarde um pouquinho, né? Demora uns cinco anos. Mas enfim, era uma era uma coisa terrível assim, né? E eles têm Nesse debate, o assim, que é, é assim, muito interessante de ver, nessa questão do, dessas passagens, dessa polêmica com o partido, tem um período da vida do Mário que ele vai participar, ele, vai, ele é um dos é, dirigentes disso, na Frente Única Antifascista. E, nesse período, 1933, quando essa organização é criada, é, o Partido Comunista vivia eh, sobre o impacto da ascensão do Hitler. E os comunistas ficaram atordoados com aquilo. No começo eles ainda falavam: ah, não, você vai ver, ele não vai ficar nem dois meses. No, vão, os trabalhadores vão tirar ele de lá, não sei o quê. Né? E, bom, obviamente a gente já sabe o que aconteceu depois, mas enfim. Eh, e aqui no Brasil também. Eh, isso é muito impactante para o PC. né? Eles, obviamente, ficam repetindo as coisas que a Internacional Comunista repete, tudo. Mas aí, quando o, se cria essa Frente Única Antifascista, ela se cria com base na, na postura da, da Frente Única, que é uma questão enfim, muito clara, muito precisa, e de, de, de organização é, do movimento operário para fazer frente ao fascismo, é, e não tinha conversa sobre isso. Então, se cria, então anarquistas, estão socialistas, bom, socialistas do Brasil são muito gozados, mas, enfim, então eles lá, tem vários sindicatos, é um negócio bem amplo, assim, e o Partido Comunista, porque tinha Trotskista e toda essa gente, eles, e ainda estava naquela política sectária do, que chamava de terceiro período social fascismo que aqui no Brasil demorou para cair a ficha do que estava acontecendo eles é, acho que só entenderam o que, que era a Frente Popular que é uma coisa uma mudança de orientação do, do partido comunista depois do depois de 35 depois que eles caíram na clandestinidade que eles começaram a entender enfim até lá eles achavam que tinham que é, fazer enfim golpes atrás de golpes né? E, bom tem os prestistas junto né uma, uma associação mortífera é, mas então nesse, nesse, quando existe a frente única é muito curioso porque o partido comunista é, parece aquela namorada que fica fazendo charmezinho para seu namorado um dia estava na frente única, outro dia não estava, um dia estava, assim, entraram três, quatro vezes na frente única, assim, era um negócio muito gozado, e por conta dessa política, desse sectário que eles não, não compreendiam. E aí teve é, aquele grande ato de, é, que aconteceu na Praça da Sé, que os, os fascistas brasileiros, é, que era o integralismo, foram comemorar lá dois anos de existência, e aí o pessoal falou, de jeito nenhum, vocês não vão fazer isso. E a Frente Única se articula com todas as organizações, inclusive o Partido Comunista, mas, por causa do Partido Comunista, eles foram obrigados a fazer com que cada organização tivesse o seu aparato militar. É, foi uma coisa descentralizada, assim. só combinaram o aspecto final, mas cada o Partido Comunista tinha lá um um grupo que a, dá tiros no, nos, nos integralistas, os socialistas tinham outros, enfim, tinha um monte de gente lá, mas cada um separado. Assim. E o Mário que meio coordenou essa coisa toda. Né? E bom, aí, quando acontece isso, porque é, em, em, os integralistas vão, obviamente, eles, por trás dessa comemoração, tinha aquela velha estratégia dos, dos fascistas, né, que é ocupar as ruas. Né, tomar, enfim, pelo, pelo intimidar, botar aquela gente toda. E aí, quando acontece esse episódio, é, isso é uma coisa é, muito espetacular, assim, porque, os, enfim, eles conseguem tirar todos aqueles caras lá, tanto é que o dia foi conhecido como Revoada dos Galinhas Verdes, não sei o quê, e que foi é, meio é, um exemplo para... Depois teve dois ou três episódios do mesmo gênero, aqui em São Paulo teve um na Avenida Paulista, no Rio teve mais uns dois, em Petrópolis, e não sei mais, acho que em Petrópolis, e mais um no Rio lá. Da mesma forma, a esquerda se articulou e botou os caras para correr. E o Fúvio, o Fulvio me dizia que essas iniciativas fizeram que o Getúlio, naquela perspectiva de enfim, dar o golpe, tomar o poder, é, pelo menos os integralistas com esses caras eu não vou. Ele, tanto é que ele leva os integralistas até na véspera de 37, depois dá um pé na bunda deles. Então, é, por quê? Porque ele percebeu que esses caras não valiam nada. Né? Imagina pô, sabe? tomar uns tirinhos, sai correndo todo mundo assim, tirando camisa. Foi, um, foi uma pataquada. E o Mário, nesse episódio, tomou um tiro. Né? Ele ficou hospitalizado, tudo nos um deu mais também, né? Hã? Levou um, mas deu alguns. Não, não senão ele não estava atirando, até onde eu sei, ele não, não atirou, não. Mas, enfim. Tinha, ali tem um pessoal bravo, assim, atirando mesmo. E, é, mas ele, enfim, ele meio que coordenou essa coisa. Desse, e isso é uma coisa muito importante desse, desse <risos> momento. Né? Aí bom, Partido Comunista depois vai criar a NL. E, e a Frente Única se desmancha, se some Também pelo fato de haver, dentro da organização trotskista, teve uma teve uma cisão, porque eles estavam discutindo aquela coisa do entrismo, aí eles racharam, e aí quebrou, eles quebraram, e logo depois acontece 35, aí com uns grupinhos assim muito pequenos, assim, mas, enfim, eu posso dizer isso. É isso. Mas, pois é, temos o tempo para mais uma ou duas questões. Valério, mais alguém? Opa. Ok. Não, tem uma pergunta que é, é mais importante, inclusive, que as outras, é, que eu tinha feito antes. É, a geração do mar é uma geração muito diferente da nossa, né, porque ele se radicaliza, se transforma no revolucionário profissional, é indicado pelo PC para ir fazer a sua especialização na Rússia, acaba não indo, rompe com o stalinismo, se aproxima do trotskismo, as organizações trotskistas, várias circunstâncias, é, repressão, desintegram-se. Ele volta do exílio e tem que começar uma vida adulta e se transforma em intelectual profissional. Mas, nesse, nessa época, não havia universidades onde ele se integrasse. Que é onde, digamos, a, a esquerda, os intelectuais de esquerda que não são funcionários de um de um centro político, né, de um aparelho político, eh, a partir fundamentalmente do final dos anos 60, sobretudo a partir dos anos 80, encontram um refúgio no no mundo universitário. No Brasil entre 45 e 64 não existia esse espaço. E o Mário tinha que lutar pela sobrevivência. Então, você já nos contou que, que ele tentou várias vezes prestar concurso para ser professor no Pedro II. Não, ele acabou sendo e acabou sendo nomeado pelo... Você contou pelo Juscelino, né? é? mas quando ele se efetivou. Quando ele se efetivou, ele foi nomeado pelo Juscelino. Mas, antes, ele dava aula como professor substituto, né? ah, com o Pedro II. É. Então, a ele minha pergunta é justamente essa, Daines. Como é que ele vivia com a colaboração com a imprensa dava aulas traduzia eh, como é que ele sobreviveu como intelectual profissional no mundo numa década fundamentalmente entre 50 e 64 um pouco um período histórico em que ele era uma das principais referências de ser um intelectual anti-stalinista mas num período em que por um lado a esquerda estava ileg ilegalizada ou semi-legalizada e aonde existia um espaço para a esquerda ter presença, a força do PC era imensa, e, portanto, ele, ele tinha as portas fechadas. É, então, eu queria que você... Acho, acho que é interessante situar isto. Segunda coisa, eu esqueci um pequeno é, depoimento, isso eu nunca comentei em público, Eu, a minha mãe trabalhava no Itamaraty conheceu a Vera, né? então eu, eu, eu não conheci pessoalmente o Mário, mas conheci a filha dele, muito jovem, conheci a filha dele em Madrid em 75 antes de eu voltar para o Brasil a filha e a neta a filha era mais velha do que eu uns 20 anos a neta era mais jovem do que eu uns 5 anos mais ou menos a é. você é é. em em Madrid num jantar na casa da Vera foi a única vez mas eu já era trosco e me apresentei né tava todo orgulhoso <risos> né era um menino tinha 19 anos, quando quando eu quando eu estive lá, e e, e, come, e sabia quem era o Mário Pedrosa, porque eu tinha tido contato já com o Eni Bucchioni, que tinha saído do exílio de Paris, tinha vindo para Lisboa, e aí contou toda a história do ponto de partida, que está tá presente no livro, não foi recordada hoje, mas, em grande medida, a história do que veio a ser a corrente morenista no Brasil teve um ponto de partida que foi... É, a apresentação do trotskismo para o Túlio e para o Jones no, nas semanas que ficaram presos na, na Embaixada do Chile, no Rio de Janeiro. E, em grande medida, é a partir do Túlio que se constitui o ponto de partida, depois se constitui a Liga Operária, depois se constitui a Convergência, depois se constitui é, o PSTU. E, a partir de um ano para agora, né, com a, a ruptura do PSTU, se constitui o mais que é. Ah, onde eu estou. É isso. E a Vera falou o quê? Ah, a Vera... Isso é o Dain. Não, quem está publicando livros hoje aqui é você. Não, eu achei que você ia contar, que a Vera falou... Ah, enche o saco, moleque, vai embora. Tá bom. Ah, é? tem dois comerciais não. do Valério comer um Dois comerciais do Valério Que também na fundação já publicamos Sobre restaurantes também Gastronomia, não tem problema algum Mas enfim, eu vou passar de novo Para o Daines e para a Isabel Para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje Ok? Então, mas o Mário Ele tinha, assim, fundamentalmente Ele circulava é, né, um trabalho intelectual dele ele fazia isso via imprensa, né, fundamentalmente, né. Ah, ele dava aulas tudo, mas não era daí o principal, a principal fonte, porque ele dava aula no Pedro II, que é primeiro, segundo grau, acho que enfim, ele... mas era na capital do país capital. até hoje. Não, sim, é ele... uma escola importante tal, assim, mas não era um, um foco, enfim, de intervenção dele, que eu, que eu digo nesse sentido. E, e atuava mais pela imprensa, um, num primeiro momento, com a vanguarda socialista, ele teve uma voz, vamos dizer, própria, né? E depois ele passa a veicular as coisas deles dele lá no, principalmente pelo Correio da Manhã ele tinha uma relação de amizade lá com o, o antigo o dono lá, o Paulo M, é Paulo, não sei o quê, lá esqueci o nome dele. E, e lá ele vai ter uma grande atuação, enfim, tanto, sobretudo na questão de uh, de crítica de arte, ele vai publicar muito, ele vai ser o primeiro cara a fazer uma coluna de arte no Brasil, ter uma coluna fixa ele publicava, sei lá, uma vez por semana. E, e assim, nesses jornais, vi, e, por conta do, da, da questão da, da arte, o Mário viajava muito também. E aí, bom, tem essas coisas de viagem, e ele aproveitava também para ficar é, tendo contato, por exemplo, ele é o primeiro também, além de seu o fundador da Quarta Internacional, ele também é o primeiro brasileiro que está presidindo um congresso socialista. Ele vai lá representando o PSB, um congresso que cria, recria a Internacional Socialista em, na Bélgica, não lembro. Mas no livro eu falo isso. É, e ele, enfim, vai, anda e produz relatos sobre isso, se encontra assim, nos jornais... É, a aqui, enfim, mas era uma coisa muito é, espaçada. meio espaçadas Eu pus aí no, no final do livro tem uma bibliografia do com os textos do uma relação dos textos do Mário, né? Dá para ver que é uma, são coisas muito espaçadas assim, né? Não é uma coisa embora tenha mais de 300 textos aí, é pouco, né, se você considerar uma trajetória assim de 60 anos, é uma em jornal, né, estou dizendo, texto de jornal, né? ele publicou também, não muito, né, enfim, tem meia dúzia de livros também, mas é, ele era o cara que, enfim, naquela cultura de... É, que era daquela época, a intervenção se dava muito mais pelo jornal, né? uma questão uma cotidiana, então, mas é curioso porque também você vê as, as mudanças de ideia dele, como é que ele vai mudando tal mas ele fundamentalmente vivia disso, né? ele chamava de viver de expediente, ele, ele sacava, como hoje o jornalismo também é um pouco, né? acho que muito mais, está né? muito pior, eu acho, mas enfim, ele também tinha, tinha aquelas coisas de ficar bajulando os, os, os, a turma do poder, essa coisa toda, né? então, ele, mas ele chamava de viver de expediente. Tinha, tinha, tinha. Na casa dele era um negócio assim. Tinha, tinha um calder na, na sala e, e um monte de quadros, encostado na parede, e tudo... Tudo, coisas... Nada a ver com a Não, não, não. Porque ele era amigo dos caras, os caras davam... Ele era muito amigo deles, ele, ele essa, essa coisa do, da relação dele com a arte, com o meio artístico, ele era realmente um cara inspirador. Tem um, tem um documentário, de vez em quando ele passa naquele canal curta, uma coisa assim, que é, foi feito por uma menina do Rio, é, e lá tem vários depoimentos, mas é, é mais o pessoal do, dos anos é, 50, aqueles neoconcretistas, aqueles caras, o Oiticica, enfim, enfim Lija Clark. É, é impressionante, assim, você ver como é que, é, para eles, o Mário era uma referência, assim, para é, entender a arte, inclusive para o próprio artista é, se aprimorar, tudo. Mas ele não... e, e vários dele deixam isso muito claro, ele nunca procurou dirigir esses casos, faça isso, faça aquilo, ele não tinha esse negócio, né, mas ele, ele criava é, um inflamava um, um o pessoal. Mas assim, fundamentalmente a intervenção dele se dava através do jornal. Né? Também ele tinha.. Bom, ele fazia.. Ele, né, em 66, quando ele foi candidato pelo MDB, o pessoal do. aquele. como é que chama? O Moreira Alves lá, o. Aquele jornalista que foi caçado... Isso, Márcio ele Márcio Moreira, Márcio. É. Falou, o Márcio falou, contou um, um depoimento dele, dizendo que, nos, em 66 ele pegava e parava né, no, ali no Rio de Janeiro, ali onde a central do Brasil tem, do lado ali, tem o um Exército. Né? Ele fazia comício na frente do Exército, ficava xingando os caras, assim, e os amigos dele do MDB morriam de medo. Ele falou, a gente vai prender a gente, não sei é. o quê, o Mário ficava lá... Então, assim, e ele tem assim do, do essa coisa do do militante assim, também nunca deixou ele, é, ele nunca deixou isso de, de lado, né? Mas assim, a, a atuação dele mesmo era sobretudo a, a imprensa mesmo. Muito bem, Isabel. Eu só vou terminar dizendo uma frase, que a minha esperança, a partir deste livro, que eu sempre tive quando eu vi pela primeira vez o livro, é que tenha algum jovem talentoso que resolva juntar as duas partes. É isso mesmo que está precisando. Porque não é fácil, viu você que lançou a questão, não é fácil, porque você tem que ter um grande conhecimento de arte, no caso de pintura, que é onde ele nada de braçada, e, e para juntar as coisas sem ser um sem, sem juntar de uma maneira mecânica como é que você faz você tem que ter tem que ter talento para fazer isso né mas de qualquer maneira o Dain já ajudou bastante ao trazer esses materiais que estavam praticamente escondidos né então a Juventude por favor né agora está nas mãos de vocês muito bem Isabel pode ser um trabalho colaborativo também tem outra para terminar do Mário que Mário Pedrosa, que era um militante, um crítico, um homem muito vibrante da sua época, que também era muito bem-humorado, e como disse num documentário que eu vi há pouco tempo, a Tônia Carreiro, disse assim, tinham as festas os comunistas, eram agradáveis, mas as que o Mário pro produzia e promovia eram imbatíveis. <risos> muito obrigado a todos e a todas e até uma próxima.